vou ensinar pra vocês hoje um chá Seca barriga Ficou comendo demais, né? Tá vendo? Agora, aquela barriga Que ninguém merece Sabe aquela barriga que você olha assim E você primeiro Não consegue ver o joelho Mas tem umas barrigas Que você não consegue ver o pé É mais grave ainda Pois é Mas tem um chazinho pra te ajudar Mas caminhada é fundamental, 40 minutinhos todo dia, fazer uma mudança no seu hábito alimentar. Olha, eu vou te passar um chá hoje, que ele ajuda mesmo a queimar as calorias. Mas você tem que fazer sua parte também. Não é um chá delicioso, não. Ele é amarga pra caramba. Não é um chá gostoso. Olha, mas para acabar com essa barriga sua, vale o sacrifício, não vale? Então vamos aí. Pegou a papelzinha aí, caneta, vamos marcar? Olha, para melhorar o sabor e acelerar mais o metabolismo, eu vou pôr aqui uns pedacinhos de canela, tá? Os pedacinhos assim, você pode até quebrar, ó. Dois então, pedacinhos de canela é um chazinho. Dura essa canela, ó. A gente pode abrir aqui assim, ó. Quebrar também, não precisa quebrar, né? Ó, canela, isso aqui amarga até a alma. Pra acabar com a barriga ele é fantástico e não pode faltar que é o pau-tenente que quem tem diabetes também usa e controla também a glicose então um punhado de casca de pau-tenente vou colocar aqui ó anis estrelado que ele acalma tira os gases e vai ajudar ajudar dá uma melhorada no sabor também um punhadinho de anis estrelado porque o saborzinho de anis é muito agradável, né? Eu estou usando aqui ó a folia magra. A folia magra, ela é excelente para tirar gordura localizada, principalmente de barriga. Vou usar um punhado. Sempre assim, gente ó. Você vem aqui ó com três dedos assim ó e pega um punhado. Não precisa mais do que isso. As pessoas têm mania. Porque é natural, pode tomar à vontade. Isso não é verdade tem que ter dosagem, chá, a não ser aquela erva do seu quintal ou no seu sítio que você conhece, tudo bem, você pode colher e tomar com toda a segurança, mas se você vai comprar uma erva, procura ervas que tem farmacêutico responsável, que isso é fundamental. Cavalinha, que é um diurético é excelente e ele ajuda também a retivar o colágeno, que... Muita gente tem retenção de líquido e a barriga fica maior ainda. Então, cavalinha, um punhado de cavalinha. O hibisco, além de tirar a compulsão por doce, ele melhora o funcionamento intestinal também. Tá? Então, eu vou usar um punhadinho de hibisco. Chá vermelho, que é da mesma família do chá verde, que é a camélia cinésia. Mas o chá vermelho ele tem uma dosagem menor de cafeína, então não tira o sono e também não aumenta a irritabilidade, a ansiedade. Então eu vou usar o chá vermelho, um punhadinho igualzinho, todo sempre a mesma quantidade. A tilha, ela melhora a ansiedade, porque muita gente come e engorda por ansiedade. Então, um punhadinho de tilha. A tilha é tão leve, no Uruguai. Tem um hábito muito grande de tomar chá de tilha para relaxar. E é muito bom mesmo, tá? Fucus. O fucus, além de ajudar a acelerar o metabolismo, principalmente gorduras localizadas, ele também ajuda é, na tireoide, tá? Então ele vai ajudar você a melhorar o funcionamento da tireoide. Um punhadinho, então, de fucus, que é uma alga. Ó, um punhadinho de fucus. Tá enchendo aqui, né? Fitolaca mexicana. A fitolaca é excelente também para gordura localizada. Você vai perguntar, pode adoçar isso aqui? Com açúcar, não. Primeira coisa que você tem que cortar da sua alimentação, se você quer perder barriga, farinha branca, os derivados da farinha branca, tá? Que é a farinha de trigo, tudo que for feito com farinha branca, você tem que cortar. Açúcar, nem pensar o açúcar, os derivados da farinha branca, raízes. Tudo aquilo que está embaixo da terra engorda muito. E para adoçar, eu indicaria para você, mas coloca pouco, porque adoça muito. Aqui, ó, é um punhadinho de dedo assim, ó. De a folha. Aqui, encheu bastante. Eu vou vir aqui com água fervente, vou colocando aos poucos, ó. Tem que cobrir minhas ervas, todas, para tirar todos os princípios ativos, né? Eu vou deixar aqui durante 15 minutos. Depois de 15 minutos, que você vai começar a tomar. E vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Se você fazer esse chazinho todos os dias, não faz o chá para o dia seguinte. Porque senão ele perde a validade. Não usa vasilha de alumínio para preparar o seu chá, porque oxida. Você prepara o chazinho de manhã, você trabalha fora. Enquanto você toma seu banho tudo, faz seu chazinho, depois coa, põe numa garrafa e leva e vai tomando o dia todo 5 xícaras por dia. Olha, aqui não deu tempo, mas só para você ver a cor que já está esse chá, que são os princípios ativos, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Lógico, o ideal não era para tomar agora, ó. Tá? Olha a fumacinha subindo. Espero que você tenha gostado. E seque essa barriga. Você vai ser muito mais feliz. Um abraço a todos.